Pesquisa participante. O que é? Para que serve? Como fazer? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos continuar discutindo sobre tipos e métodos de pesquisa. Desta vez, a nossa discussão será sobre a pesquisa participante. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Se você já é assinante do canal, seja muito bem-vindo novamente. Eu espero de verdade que este vídeo te ajude. Não se esqueça de deixar os seus comentários, aquele like que ajuda muito o canal e divulgar com seus amigos. Bom, vamos ao trabalho. A pesquisa participante, como o próprio nome diz, exige a participação ativa do pesquisador. Ah, então é como a pesquisa ação? Sim. Há autores, inclusive, que tratam a pesquisa ação e a pesquisa participante como sinônimos. De qualquer forma, é muito importante que você assista ao vídeo sobre a pesquisa ação para compreender melhor suas semelhanças e diferenças. Dentre as semelhanças, o professor Antônio Carlos Gil, no livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa, ressalta que uma das principais semelhanças está na interação entre os pesquisadores e os membros da comunidade pesquisada. A diferença é que a pesquisa-ação resulta em uma ação e a participante não precisa necessariamente resultar numa ação. Thiolaine ressalta que toda pesquisa-ação é uma pesquisa participante, mas nem toda pesquisa participante é uma pesquisa-ação. A pesquisa participante nasce da necessidade de conhecer e estudar os problemas da população envolvida. Tanto é que essa modalidade de pesquisa começa na América Latina, lá pelos anos de 1960, com o crescimento de grupos populares de camponeses de humanistas cristãos e de grupos marxistas que se integram às comunidades para conhecer e estudar suas demandas e os seus problemas. Os teóricos dessa concepção de pesquisa, como Gil, Tcholen, Brandão, afirmam que construir um projeto de pesquisa participante não é fácil. Isso porque, quando você está inserido no grupo em que vai pesquisar, você começa a ter tantas variáveis que se torna muito difícil é, delimitar com precisão sua pesquisa. Sendo assim, o planejamento desta forma de pesquisa tende a ser muito mais flexível do que na pesquisa-ação. Lembre-se que em uma pesquisa participante, a coleta de dados será qualitativa, ou seja, os dados coletados, os itens que você vai pesquisar, analisar e interpretar, deverão ser tratados do ponto de vista da qualidade e não da quantidade. O professor Gil se baseia nos trabalhos de Lebofer, de 1984, e Gajardo, também de 1984, para apresentar um modelo básico para o projeto de pesquisa. Para isso, ele aponta as seguintes fases. Montagem institucional e metodológica em que o pesquisador, juntamente com a comunidade a ser pesquisada, determinam as bases teóricas da pesquisa, ou seja, os objetivos, os conceitos e as hipóteses. Em seguida, dentro ainda desta primeira fase, vem a definição das técnicas de coleta de dados, ou seja, os instrumentos que você vai utilizar para coletar os dados, seja observação, entrevista, registro, imagens, vídeos. Adiante vem a delimitação da região a ser estudada. Aqui você vai identificar a comunidade. Pode ser uma delimitação geográfica, ou seja, um raio espacial de estudo. Pode ser uma comunidade específica, como por exemplo, um grupo de indígenas, uma comunidade quilombola, um assentamento agrário, um grupo de habitantes de uma região, enfim mas deixar claro a região que você vai estudar. Depois vem a organização do processo de pesquisa participante, em que você vai identificar os colaboradores do seu trabalho, distribuir as tarefas do trabalho e partilhar as decisões. A preparação dos pesquisadores é as reuniões que vão preparar os pesquisadores para pesquisa, organização bibliográfica e grupos de estudos, e por fim, a elaboração do cronograma das atividades em que vão definir dentro de um prazo específico o que e quando as ações de pesquisa ocorrerão. Essa é a primeira fase do planejamento do seu trabalho, ou seja, a construção do projeto. Em seguida, ainda de acordo com o Gil, baseado em Debofert, vem a segunda fase da pesquisa, que é o estudo preliminar da região da população pesquisada. A segunda fase da pesquisa é dividida em três partes. A primeira parte se constitui na identificação da estrutura social da população, em que você vai analisar a população descobrindo suas diferenças sociais as posições ou concepções que aquela população possui e os conflitos existentes naquela população. Muito cuidado! Não confunda essas fases com os estudos de comunidade, já que os estudos de comunidade é, tendem a criar agrupamentos homogêneos, enquanto que a pesquisa participante vai se preocupar em se colocar à disposição das classes menos favorecidas que são chamadas de oprimidos pelo autor, considerando quem são os indivíduos dentro desta comunidade. A segunda fase é a da descoberta do universo vivido pela população. Nesta fase você deverá compreender dentro da comunidade ou da população estudada os diferentes pontos de vista dos indivíduos dentro das situações que são analisados na sua pesquisa. Para isso, você vai fazer uso de técnicas qualitativas de coletas de dados, ou seja, não faça uso de questionários fechados e pré-estabelecidos. Procure usar aqui uma, uma escuta atenta e a empatia. Para isso, você precisará ganhar a atenção e a confiança da comunidade, onde Lebofair diz que você deve ouvir em vez de tomar notas ou fazer registros ver e observar em vez de filmar, sentir, tocar em vez de escutar, viver junto em vez de visitar. Está entendendo? Isso vai muito além do que foi apresentado sobre a pesquisação. Ela é participante porque você participa da comunidade no dia a dia. Para que você não caia na subjetividade, você poderá usar, juntamente com essas técnicas qualitativas, algumas técnicas estruturadas, fazendo uso de quadros teóricos de análise que consiga permitir algumas generalizações e dar maior significado ao que está estudando. Bom, por fim, para que você possa levantar dados objetivos sobre a situação da população, você deverá fazer o levantamento de dados socioeconômicos e tecnológicos. Esta é a terceira parte. Para levantar esses dados, você pode fazer uso de técnicas mais tradicionais, como a observação, comparações, levantamentos estatísticos e outras técnicas que lhe permitam agrupar os dados em algumas categorias. Essas categorias podem ser de ordem geográfica, como as condições de hidrografia, do clima, outros elementos da paisagem, podem ser dados demográficos, tais como correntes migratórias, densidades demográficas, taxas de natalidade, por exemplo, podem ser dados econômicos, dados sanitários, dados habitacionais, viários ou educacionais, por exemplo, ou seja, aqueles dados que vai permitir analisar quantitativamente as características da população ou, como apontado pelo professor Gil, o recenseamento dos dados econômicos e tecnológicos. Bom, muito bem, vamos lá. Esta foi a segunda fase. Na primeira fase, você preparou toda a sua equipe e o seu projeto. Na segunda fase você compartilhou durante o tempo as necessidades daquela comunidade estudada e agora você vai fazer a análise crítica dos problemas. Quando você esteve aprendendo os problemas daquela comunidade na prática, você tomou contato com várias pessoas, levantou diferentes dados, observou diferentes contextos, agora você vai analisá-los. É nesta fase que você vai formular os problemas e discutir com os participantes da pesquisa, criando grupos de estudos e selecionando problemas prioritários. Esta fase de analisar criticamente o problema ou os problemas vai trazer para o grupo um conhecimento muito mais objetivo sobre os problemas que serão apresentados. Esta fase de analisar criticamente o problema ou os problemas vai trazer para o grupo um conhecimento muito mais objetivo sobre os problemas que serão pesquisados, ultrapassando o senso comum. Depois de selecionar quais problemas serão realmente analisados, você, juntamente com sua equipe, deverá descrever este problema, identificar as causas do problema e formular as hipóteses de ação. Muito bem, chegamos na fase final da pesquisa participante. Tinha achado que acabou? Muito pelo contrário. Não adianta somente você ir ao local, conviver, levantar os problemas, é, discutir e escrever sobre eles. Precisamos agora construir um plano de ação. Este plano de ação pode ser executado ou não. Aí é com você, com a sua equipe e com a comunidade. Considerando as hipóteses levantadas para a resolução dos problemas, você deverá, conforme as orientações do professor Gil, elaborar um plano de ação constando as ações que possibilitem a análise mais adequada do problema estudado, as ações que possibilitem melhoria imediata da situação que se vive no local, ações que possibilitem melhoria a médio ou longo prazo, em nível local ou mais amplo, Perceba que a pesquisa participante não encerra somente com um relatório descritivo e analítico. É preciso apresentar um plano de ação que, por sinal, pode gerar inclusive mais pesquisas. Por isso essa modalidade de pesquisa é considerada informal e dialética. Ela não é uma pesquisa pronta e estanque, ela tem vida, ela não para, ela é dinâmica. No site icguedes.pro.br vou deixar algumas recomendações de leituras e aplicações práticas desse tipo de pesquisa. Não deixe de acessar o site para saber mais e para ver os diferentes exemplos concretos que estou disponibilizando. Também não deixe de consultar as fontes que indiquei aqui. Lembre-se que este vídeo tem a intenção de te ajudar a compreender um pouco mais sobre o universo da pesquisa científica, e um dos procedimentos mais primários da pesquisa científica é a leitura. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida ou se quiser compartilhar alguma experiência, escreva, deixe nos comentários, deixe suas críticas e suas sugestões. É um enorme prazer conversar com vocês e aprender juntos um pouco mais sobre pesquisa científica. Não se esqueça de visitar o site icguedes.pro.br e acessar os diferentes conteúdos que são disponibilizados. Se você me acompanhou até aqui, não esqueça do like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Um forte abraço e até o próximo.